Imagine mandar uma carta pela internet. Não, não é e-mail. A carta é impressa e entregue por um carteiro. Esse serviço já está disponível para órgãos públicos que façam convênios com os Correios. É o que você vai saber agora, na reportagem de Adriano Godoy. Um processo quase industrial. Aqui são impressas 135 cartas por minuto. Fica em Brasília o primeiro centro digital dos Correios. Ele é destinado a imprimir correspondências de órgãos públicos e instituições que precisam enviar grandes remessas de cartas. Tanto é que a capacidade é alta. Pode chegar a 4 milhões e meio de impressões por mês. Funciona assim. As informações da carta que o órgão público quer enviar chegam pelo computador. É por meio de um sistema próprio criado pelos correios. Então as cartas são impressas e depois encaminhadas para esta máquina. Ela é responsável por dobrar e colar o envelope e faz também um pontilhado para que o cidadão abra facilmente a correspondência. Bem, atualmente nós trabalhamos muito com a carta SUS, aquela carta do Ministério da Saúde que é enviada à população que usa o sistema SUS em todo o Brasil para saber como foi o atendimento, etc mas, proximamente, vamos passar a imprimir ali uh, as multas da Polícia Rodoviária Federal e outros projetos que, por acaso, a gente venha a, a conquistar perante empresas uh, de todo o Brasil. O Centro de Impressão de Cartas faz parte de uma política para que os Correios entrem na era digital. A expectativa é abrir ainda este ano outras duas unidades, uma em Santa Catarina e a outra em São Paulo. É importante nós sabermos utilizar bem os avanços tecnológicos, mas também temos o objetivo de diminuir nossos custos, facilitar a vida dos nossos clientes, fazer com que uh, as correspondências cheguem de formas mais baratas e uh, com menor impacto ambiental. Tudo isso faz parte do nosso projeto, um projeto amplo que nós chamamos de serviços postais eletrônicos. No ano que vem, os Correios vão implantar novos centros para imprimir correspondências. Eles vão ficar no Pará, na Bahia e em Minas Gerais.